Fala galerinha, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é Bruno Santos, eu sou estudante de Medicina na Universidade Federal de Santa Catarina, Embaixador Descomplica E hoje a gente vai falar um pouco a respeito dos principais erros que o vestibular de medicina geralmente comete, beleza? Solta a vinheta Então galerinha, o primeiro dos principais erros que a maioria dos estudantes que, que decidem que vão fazer o vestibular de medicina cometem de primeira viagem é... Não pesquisar a nota de corte do curso dele na universidade específica que ele vai prestar a prova do vestibular. Então galera, por que é importante você pesquisar a nota de corte antes de começar a estudar? Porque dentro das universidades, galera, você tem o que a gente chama de ações afirmativas. E essas ações afirmativas, elas possuem notas de corte diferentes de acordo com a ação afirmativa que você, aluno, vai concorrer. Então... Você precisa pesquisar a nota de corte específica cujo você vai concorrer nela. Um bom exemplo do como é importante você pesquisar a sua nota de corte específica antes de começar a estudar foi o que aconteceu comigo. Na minha universidade, a nota para ampla concorrência ela girava em torno dos 810 pontos, por aí. Já a nota para minha classificação afirmativa ela girava em torno dos 765, certo? então essa diferença de pontos ela é muito relevante para você saber até mesmo o que priorizar o que você precisa estudar melhor para saber se você precisa mesmo de uma nota tão alta ou não né o segundo erro que a maioria dos estudantes de medicina cometem é achar que para passar em medicina você vai precisar estudar o dia todo e gente trago verdades qualidade do estudo é diferente de quantidade estudada beleza? Tenham isso em mente o erro principal das pessoas que querem estudar o dia todo é não ter um cronograma tão bem planejado e ter um cronograma é uma parte essencial para você que deseja ser aprovado em um curso concorrido como Medicina. E o Descomplica, galera, ele disponibiliza essa funcionalidade incrível para vocês que todo novo assinante, ele responde uma série de perguntas bem interativas para a plataforma conhecer mesmo esse aluno e a realidade dele. E a plataforma, ela se reorganiza e monta um cronograma específico daquele aluno. O que faz com que ele não estude o dia inteiro, não tenha necessidade de estudar o dia inteiro né? E aproveite melhor o tempo que ela tem disponível Puxando o gancho do que eu estava falando A respeito de não ter um cronograma de estudos Nós entramos no terceiro principal erro Que a maioria dos vestibulantes de medicina cometem Que é não separar um tempo livre para ele No seu cronograma Pessoal você que é vestibulando de medicina, entenda que você também é ser humano, você não é uma máquina. Você precisa de tempo de lazer, você precisa de tempo para fazer uma atividade física, você precisa cuidar bem da sua alimentação, você precisa sim assistir uma série, passear, tudo tudo tudo isso a partir do momento que você tem um bom planejamento é possível e tudo isso galera dentro da plataforma do descomplica você já vai ter de mão beijada porque dentro do cronograma lembra aquele cronograma que eu falei na dica 2 que é plenamente adaptável a você sim dentro desse cronograma você já vai ter aulas com nutricionistas para saber se alimentar melhor vai ter aulas com profissionais de educação física para manter a saúde em dia então galera não perde tempo tem link na bio corre lá o quarto erro que a maioria dos vestibulantes de medicina geralmente cometem é estudar só biológicas pessoal eu sei que vocês aí que querem fazer medicina amam biologia. Mas galera, se liga, a prova do Enem, ela não é feita só com questões de biologia. Então você precisa estudar tudo e principalmente estudar aqueles assuntos que são mais cobrados na TRI. E aí entra uma parte importante de, de ser dita que a maioria do pessoal me pergunta no meu perfil: Bruno, só o Descomplica da conta? O Descomplica aborda todos os conteúdos? Sim, galera, sim, a resposta é sim. O Descomplica em todos os seus planos, ele vai abranger todo o conteúdo necessário, tanto para o Enem, quanto para qualquer vestibular do Brasil, certo? O quinto e último erro que a maioria dos vestibulantes de medicina geralmente cometem é achar que precisa decorar tudo. Quando você, vestibulante de medicina, vai fazer uma prova como o Enem, ou como um vestibular de medicina, essas provas, elas não vão cobrar você especificidades. Eles vão cobrar de você um conhecimento geral daquele conteúdo vão querer saber se você sabe discorrer sobre aquele assunto sabe debater sobre aquele assunto no caso do enem eles vão querer saber se você consegue aplicar aquele assunto no seu dia a dia e esse tipo de formação ele precisa estar emaranhado durante o seu ano de vestibulando e é por isso que os professores do descomplica eles costumam durante as suas aulas dar exemplos do cotidiano fornecer exercícios com exemplos do cotidiano de ano. E o principal de tudo, todas as provas do ENEM, elas estão corrigidas em vídeo na plataforma Descomplica. Pra você entender aquele tipo de aplicação e como você resolveria essa questão, né? Então galerinha, quem gostou do vídeo e quer conhecer um pouco mais a respeito do Descomplica Tem link na bio para vocês assinarem E se você gostou mesmo desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal E deixa aqui nos comentários como está sendo a sua preparação, beleza? Toda semana, galerinha, tem plantão Descomplica aqui no canal E essa é a playlist dele Então faz maratona Descomplica, sai clicando aqui um vídeo atrás do outro Tenho certeza que você vai curtir depois, deixa aqui nos comentários o que você achou, beleza? Forte abraço, galera!